MST invade três propriedades produtivas da Suzana no sul da Bahia. Lula diz que casas do projeto Minha Casa Minha Vida deveriam ter churrasqueira E ainda diz que seria capaz de oferecer um prêmio para qualquer pessoa de Rondonópolis ou do estado do Mato Grosso que indicasse a ele um metro de obra que Bolsonaro tenha feito. O governo Bolsonaro é acusado de tentar trazer ao Brasil joias de forma irregular Entretanto o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro diz que não há ilegalidade. Antes das informações, não se esqueça de curtir e compartilhar esse material. E se for novo aqui no canal, após fazer sua inscrição, ative o sininho das notificações na opção Todas. Notícias agora. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil de forma irregular joias com diamantes avaliados em mais de 160 milhões de reais. As joias eram presentes do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. A informação foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo. O conjunto, segundo o jornal, tem colar, anel, relógio de marca e brincos de diamantes. As joias foram dadas à Comitiva Brasileira em outubro de 2021, quando o ex-presidente Bolsonaro fez uma viagem oficial para a Arábia Saudita. Procurado pelo jornal, Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energias, confirmou que os itens eram para Michele, mas afirmou que, à época, não conhecia o conteúdo do que trazia. Só sabia que era um presente para a, então, Primeira-Dama. Bolsonaro negou ter conhecimento das joias como presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michele. Em entrevista, Bolsonaro afirmou não saber o valor dos itens e que não existe qualquer ilegal. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, estar sendo crucificado por um presente que não pediu nem recebeu, em referência às joias entregues pelo governo da Arábia Saudita que foram retidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, São Paulo em outubro de 2021. Lula diz que casas do projeto Minha Casa, Minha Vida teriam que ter churrasqueiras. Acompanhe no vídeo. Oh, oh, ministro. É cada ministro, Essa cada tem que ter uma churrasqueira. Eu não sei, eu não sei se vocês perceberam, o preço da carne já caiu 15%. E é preciso cair mais. É possível.